É. Ai, ai, ai. <risos> se, se eu fosse comer junto com vocês ia é, ficar tá bom, mas assim é, vocês vão é. comer sozinha. Coisa boa, né rapaz? O Lázaro? É. o próprio Lázaro. Lázaro de. Lázaro Roberto de Souza. E a sua esposa, Ró? Ro... Rosali. Rosali. Os Ali de Souza e Souza. Primeira é com essa, o segundo é com Z. Olha, olha que a diferença. Aí pra mim, pra, pra todos os Aí. gostos, né? É. Souza é assim, com né? essa e com Z. Na, na, na nossa época não podia mudar o nome. Hum, não não podia de casar. Não. Então é. ela queria colocar, incluir o nome da família dela, Era que, Marquine. É Mar, que é Marquine, né? Pra trazer o tradicional, né? Não Bem podia. lado, Mas não pôde. Aí oh, agora, agora, já eu falei, agora você muda, agora na fonte. Agora não quer, Agora, agora vai. Aí eu fui na mesma né? menina. com a O que eu eu... é Marquinhos? Marquinhos é da minha mãe. É. Como que chamava sua mãe? Eunice Marquinhos. Marquinhos de Souza, irmã da Tiberiana lá de Cristais. De Cristais, é. É. por isso é. que eu. É. Quais eram as irmãs a, da sua mãe? Era a Tiberiana, né? Sim. O tio Santinho. E meu avô casou três vezes. E a minha mãe, a de Miriam, o Santinho era do primeiro casamento. Depois ele casou com a irmã, a irmã da mãe. Aí teve a tia Ruth, que é de Brasília. depois quando ele casou de novo, teve mais cinco filhos, lá de São Paulo, né? Aí não era parente. Né? As, irmãs não eram, as mães não eram irmãs, sabe? E, a, e aí... O gente morreu foi em 2020, né, Chico? Qual a que mãe? é a ligação sua com o Agostinho? Agostinho, é. eu sou prima da Leila, a Leila é irmã do Ormizo, Pode. filho da tia Ruth. E a tia Ruth era meio irmã da, da minha mãe. E o Agostinho casou com a Leila, né? E a Leila é minha prima. E a Leila é prima. O Agostinho é, é amigo do peito. Prima, é. do peito. prima <risos> primeira, né? O Agostinho é meu irmão, Você né? Tá ruim de cabelo, não tá, Agostinho? É. O Gustinho é. ou eu? Olha, eu, eu um tira, um... Né? <risos> ah, o tá todo mundo ruim. eu também, por isso que é. tô mexendo com todo você. O, o Gustinho é. também tá, tá com o cabelinho bem ralinho, né? É, mas mas não ficou careca, não. não, não ficou careca, não. <risos> Agora eu já fiquei. Então eu, eu uso o bonézinho para não queimar né, a careca, né? O Lázaro, me conta que? mais um eu pouco fala, da sua família, dos seus ah, pais. A minha, família, a minha família é uma família mineira, né? aqui de Casca Capetinga e eu nasci em Capitinga. Nós somos uma família de seis irmãos, né? O nome? A, a, a família é Faleiros, né? Ali da aquela antiga cidade, família Faleiros, né? E a Faleiros. minha mãe, a minha mãe. Fala o nome da sua mãe completa. Minha, plan... mãe, minha mãe era é Lucie, Pimenta. Lucília Pimenta de Souza, né? Mas e ela o pai? Era, e o pai Pimenta. é José de Souza. Por Esse então, Souza meu, seu não é... Eu tenho o um meu que é com S e o dele é com Z. É com Z. E não, <risos> tem, não tem nada dele. Não tem nada Nada, é. não é parente, Outro não é nada. Dia. Nós, é, eu e a Rosalina, nós nos conhecemos na Igreja Metodista, né? Porque eu comecei a trabalhar com o com Suanísio com 12 para 13 anos. E quem... Anísio do Anísio Alves dos Santos. Anísio Alves. Suanísio é. era é uma pessoa fantástica, né? Um homem muito bom. E ele, ele que me levou para a igreja. Aí lá conheci o Agostinho, conheci outros muito amigos lindo. lá, muito, muito bons, o Jonas Bergamini e tantos outros, né? E ali a gente, eu acabei conhecendo a Maidar, né? Ah, <risos> a minha querida. Eles eram do tempo da Meire é, sabe? Daquela é, é, turminha estamos, lá da. É, o, o, a presbiteriana, presbiteriana, <risos> era presbiteriana e, e metodista o, era muito unida. Era né, muito unida. Época, né? o, o Lázaro, Diga. O Chiquinho fala para mim dos seus irmãos ah, e das suas irmãs, um nome completo. Isso, então, né? a, a, o meu pai era José de Souza e minha mãe Lucília Pimenta de Souza. Nós viemos para Franca. O nome deles, da, dos perto seus de irmãos. De 1968, sabe? 68. A minha irmã mais velha é Claudete Carmo de Souza. O meu irmão abaixo dela, Gabriel José de Souza. Depois eu, Lázaro Roberto de Souza, Maria de Fátima Pimenta de Souza, Ana Rita de Souza e Filomena Aparecida de Souza. Eles tiveram. Todas meu elas, fala todas meu elas, é, todos nós tivemos só a Fátima que teve pimenta que trouxe da minha mãe. E o meu irmãozinho que, falece, que faleceu com 12 anos. Ele era, tinha síndrome de Down. E ele faleceu com 12 anos. Ele também era João Batista Pimenta, de Souza. Isso. Agora é, esse ele, Pimenta seu é dos Pimenta da Dona da Zélia. Da Isso, Isso é, a, a Dona Do Zélia é madrinha dele. A, a, ele é sobrinha da mãe. O, o pai da. da, da madrinha Zélia, ela era a minha madrinha, era irmão da minha mãe. Eu tirei velho. uma história é. do, do, do Pimenta lá é. do banco, o Gerente, é. né? É, é. É, eu, do até, do eu não primo. sei se você viu a, a, que eu gravei a história não, dele, do primeiro, Pimenta. Você é. foi no Facebook? Eu acho que não, mas é. eu tenho ele das memórias e vidas. Ah, uma hora então, é, ali tem o, tem o Francisquinho, né, tem o Carlinho, tô, é, o Carlinho já faleceu, né? O Adilson Pimenta, que era o Paiate, uhum. o a o Dirson, né? O Você trabalhou na, na loja Camisaria Record. Record. Quantos anos você trabalhou lá? Eu entrei lá com 12 para 13 anos, como eu disse, né? Sim. E, e saí com 20. Eu trabalhei 20. lá ó, 20 e tantos anos. <risos> 20. Não, você saiu com 20 anos. 20 anos, é. é. E era do Sul? Era do Suanísio. É e dali que você recebeu o, o, o apelido de Chiquinho. Porque foi. É. Por que é? Foi. Ali, é, como eu era moleque, criança, moleque ainda, né? E ele, não sei se você se lembra a, a, ali é, na praça, não. ali na praça Barão, havia um ponto de táxi, a antiga praça Barão, né? Inclusive o, o, o, o homem que cuidava ali era o pai da Patrícia, né? O seu Guido, né? Beleza. Ele, é. é. Menezes. E ele... Ele era taxista. Era é. é, taxista. E ele, e ele tinha a tal de La Sardinha, que era um, um bichinho que entrava nos olhos das pessoas. Da Sim. Só, era uma árvore muito grande, São, eram duas árvores muito grandes que tinham ali. Fazia muita sombra e os táxis ficavam ali. E as pessoas pra, gostavam de, de ficar ali, sentado ali e tal. E o, e o bichinho entrava no, no olho, nos olhos. Do... Né? Nos olhos, e ele colocou dois micro estrela ali para ele comer esses bichinhos, os miquinhos, sabe? Um saguizinho, né? O que que eu fazia? Eu gostava dos bichinhos, então eu ia lá e ficava, chiquinho, chiquinho, Mexendo os macacos antes trabalhar. Aí o gostinho, que como trabalhava na loja também, às vezes precisava fazer uma entrega, ou, ou ventava muito, sujava à frente da loja, aí ele de lá ele gritava, ô, oh, chiquinho! Ah, lá, deixa esse macaco aí, rapaz, vem aqui, vem limpar que a bom. loja. E aí foi, rapaz. O Agustinho <risos> trabalhou na loja eu também? Trabalhou, trabalhou, consertava trabalhou. caneta também. Caneta? Caneta, é, eu levei muita tinha, caneta tinha lá. tinha uma... Caneta tinteira, daquelas que, é, que tinha, trocava as, aqui, a, a boba, é que ele falava a boba e era eu a Eu aprendi a trabalhar com ele também, consertando canetas. Eu aprendi com o Agustinho. E tinha, a gente fazia gravações, tinha uma maquininha, sabe? A gente gravava o é. Naquela época tinha as canetas com pena de ouro. Mike, como é que chamava? É, parque, parque. umas canetas é. famosas, né? E, e, e nós é que consertávamos. O pessoal chegava lá, a caneta não estava legal, a gente desmontava ela todinha, limpava, limpava desentupia. E elas voltavam a escrever normalmente. Trocava a pena? Trocava pena, a pena. A pena, a pessoa a pena no de ouro. Do... E era, era incrível. A gente tinha uma clientela Não era tinha, da na, é. na época a esfera não, não existia, não. né? E, só... e, a, e, a, e a Rosalie, ela ia muito lá na loja para me ver, né? Ela ia ela ah, consertar minhas canetas. Desculpa de consertar a <risos> caneta, mas era para me ver. Olha lá, olha só. É, mas é, ah. foi, foi muito gostoso. Foi uma fase... Adorava, Ali né? você Ali. conviveu com o senhor Jorge Cairala. Vixe, lâmina de Ouro. O senhor Geraldo Alves, que é o. É, o era, era, era o padrinho dele. Da, da, da Agência Brasil, da né? dona Zélia Pimenta. É, Rosalvo Zélia... hoje. A Zélia vem de ser prima, era a minha madrinha, né? Madrinha. <risos> Que pessoa fantástica, é, né? Muito Nossa, a muito dedicação alegre. dela com o seu Geraldo, né? a família, era dias. incrível, né? E, e, domingo na igreja. Padrinho né? Geraldo era, ele era presbiteriano, né? E ela todo domingo trocava, colocava o terninho nele e é, levava Ninho deixava verde. ele na porta da igreja e voltava para casa depois ele ia lá o é, né? Cara. Então era uma dedicação, assim, impressionante dela com... o, né? o, o Roseli. Isso, é, isso é muito gostoso, Rosalie. né? Olha para você ver, você é Simões, né? Da família. Que tem a tradição toda do senhor Benedito Simões é, então, e da Severino hum. Simões, então, né? Então a minha mãe, quando ela veio estudar é. aqui em Franca, meu, meu avô era chefe de estação. Eles moravam em Pedregulho. Ela ficou morando lá, porque era a dela, né, a... Porque está ligado Ai. com a família tá, Mamed, né? Também. Tá. Mamed e Simões, né? Simões. Simões. É. É. Ela então, morava lá. Tem uma ligação Zeferino Simões. Era o seu. O, o, ele era o Zeferino? Ele era irmão do Benedito Simões, ou era o, o, pai. o pai do Benedito Era o pai né? do Benedito, ela morou com ele a, a e, cavola. E a Olivia? a Olívia, a média é prima, média prima por é, causa do... Da minha mãe, das som... mães, a mãe da minha mãe era irmã da mãe, sabe, era bem próxima, assim, fico mesmo. Né? É, é não, não, não. É de Pedregulho, todo bom. É de Pedregulho, é tá, tá a é, é igual é o, a, mãe, a Geni, a mãe da Romilda, a mãe dela era irmã... Da minha avó. Quando eu sou um primo mesmo. É. é. A família tem, tem uma ligação, né? A família Mamed tem uma história tão rica nessa é, é Franca. É. E depois a região de Pedregulho, é. né? Do é. seu Pedro Mamed, né? É. Que é o muito Pedrão, bom. que é o, o neto, né? Uhum. O Pedro é, Neto. É o, muito grande, né? A família, é muito né? Muito grande. É. Ah. Eu tive muita amizade com o Joy Mamed, né? Que é... O sou José Mamed. Você eu tive, tive, trabalhei com eles, né? então tive uma boa amizade com eles. Você trabalhou no Magazine Luiza? Trabalhei no Magazine Luiza. Trabalhou trabalhei, na Amazonas, trabalhei nove no Amazonas anos. Trabalhei Amazonas nove anos, no Banco Itaú. No Cortume Bela Franca. Anos. Trabalhei lá com o Tim Leite no Bela Franca. Ah, oxe, Depois que... eu fui para Lins, fiquei, ficamos lá no Cortume Bertin, né? O, é o, Bracol, a, Augusto, o Chiquinho, você não teve assim aquela vontade de ir para Brasília, não? Porque da sua geração foi o pessoal foi, do... Foi uma turma grande. É. Foi criou o Zé Mário. Foi falta José de oportunidade, Mário. né? Nossa, a é. Oportunidade nada. Você ficou agarrado com a Roseli ela é, te prendeu aqui. O Augustinho porque... foi para Brasília, nós ficamos noivos. É. Tá? Aí não tinha, aí não tinha é. jeito, mas eu trabalhava aqui. O Zé Mário já casou lá em, em, em, casou aqui, aqui né? e Ele foi para lá. lá. A esposa dele era é de Lázaro, Capitinha. Eu é. Tudo família Ferreira. Ferreira. É. Eu tenho uma história do Zé Mário gravada só em áudio. Nossa, eu agora, Dois meses antes dele fazer assim. aquela loucura, né? E ele foi lá em casa conversar uhum. comigo e eu fiz questão de gravar toda a história ah, de gravou. duas horas. E, e depois eu fui ver essa história e ele queria registrar. E eu não tinha esse recurso hoje, certo? E ele falava muito da família Bens, que é a família, é, a família é dele. É dele. A gente é conheceu todo mundo deles lá. Quando a irmã dele faleceu também, ele veio, né? Ah. A Meire. Marinês. Marinês, é, Marinês. Eu conheci ela quando eu dei aula no é. industrial, que ela trabalhava na secretaria. Era muita colega da Meire, é, né? Então, é Naquela na, da época lá, né? Roseli, desculpa sou. perguntar. A Meire está com 69 anos. Eu também. E você também? Eu fiz é. dia 28. E o Chiquinho? <risos> o Chiquinho tá, vai fazer, eu vou 72. fazer 72. Ele agora. é 3 anos você mais tá velho. Você está mais velho que eu, é que eu. eu. Ô, rapaz. Eu estou com faz 70. Ele, Ele vai fazer não. setembro, <risos> A Meire, a Leide, é. era toda nossa turminha, tudo da é. mesma idade, sabe? Me fala aqui, você falou e eu sempre gosto de enrolar a minha história com outras pessoas. O Teles, era da sua época, né? É. O Nelson, o Nelson, Nelson Gomes Duarte. Duarte, Duarte, Duarte também. também. era? É. O é de Clare, né? É. Aí tinha o Vanderlei, que era um, um que veio de, de fora, fora, que era muito amigo, trabalhava que era no metodista. Banco. Trabalhava na.. No, no, no Benji, né? O Emery Clare. O Emery, Clare, o Emery Clare, Clare. Você conviveu mais com a Roseli, né? A mãe do, do Adriano. Adriano. A mãe Rose do Adriano. Clare. Rose Clare. A Rose Clare. Clare. A Rose Rose é. é. é a, a, a gente tinha um grupo muito bom. O meu querido amigo Jonas Bergamini, que faleceu. Né? Poxa, que história o vídeo, bonita, né? O o deixou, o o ele, Jonas. Né? E a gente... A gente tinha uma amizade muito forte. Eu fui a ver ela, de... deles quando eles namoravam, que a minha mãe que levou a Vera para igreja, que ela morava atrás do, da nossa casa, lá no Jardim Francão. Sim. E a Vera viu o Jonas, e eles ficaram doidos. Aí ela, a mãe só deixava aí se eu fosse junto, eu devia ter uns 12 anos. Eu, eu, <risos> aí eu ia para igreja, pra isso, né, com eles junto. Foi, o, foi um, um quarteto, não sei, que cantou oh. no casamento dele, oh. do, do, do Teles, né? Foi, foi eles tinham um quarteto que veio, eu, era o como é que, que chamava aí? aquele, é, aquele é. homem que ensaiava aí, eles? É, outros. você é da época do pastor Bill, né? como é que é? É, do reverendo Bill. Não, eu, eu, não. eu não cheguei. a. a eu tinha ah, uns 10 é. anos quando ele veio pra cá, é. eu lembro. Porque que ele eu. saiu de Franca na, na década de 60, né? 64. 64, por aí. E eu fui pra igreja em 68, então ele já tinha saído. Quando não, era depois? o reverendo Vicente, Era o, o reverendo Vicente, depois o reverendo Joel. Assim, o Joel ficou uma, um, um tempo bom também, né? É, ficou. Tipo, Ele fez é, foi. O, nosso, o nosso noisado, o nosso casamento e o batizado da Angélica, Angélica. da mais velha. É. Ele ficou aqui o mais E foi é na bom. época que eu cheguei em Franca é. e foi numa época muito marcante, o reverendo Júlio estava fazendo conferência aqui e o passamento do seu irmão. Ah, foi em 77. Em 77. Nós tínhamos ido na igreja, nós tínhamos acabado de chegar em casa curso, no aniversário, é, em julho. É, e ele Nossa. tinha pregado sobre a vontade do Senhor, é perfeita, boa e agradável. É agradável né? E no sermão do, do seu irmão, eu fiquei muito então você leu, você assustado. Leva? Eu fui lá, eu ah. estava lá, eu era jovem ainda, ó, oh, eu tô falando porque não, da minha idade, 77, Eu estava no seminário. 77. Eu estava no seminário, eu casei em 77. É eu estava terminando, e o seu irmão tinha terminado medicina, ah, né? Cara, mano, era da turma do João. E a formatoria ia ser no final do ano, né? É, ser no final é. do ano. É. E foi um abalo, e eu fiquei muito assim, é, não é chocado, eu fiquei muito reflexivo sobre a vida. É. Depois de tanto tempo estudando, esse sacrifício, é. sacrifício, aí é. vocês compensaram uma coisa tão bonita, que o Josué depois veio ser então. um grande médico aqui da a Franca. Nós acabamos de trazer ele aqui no Poupa Tempo para é. coisar a carteira, jo, de carteira dele. Motorista. O Josué é, ele ali é o seu irmão mais novo, é né? É mais novo. Quando ele nasceu é. a minha mãe estava com 48 anos, 44 anos. Foi na dona 12. Eunice. É. Que história no... rica. É. Foi Aí aluna a... da dona Ixi. Alzira Foi. Ferreira Valim na, na, lá no Barão da Franca, lá na 4 série. É. Eu, costumo, eu costumo dizer, né, porque a, a... Como a vida é interessante, né? Como Deus faz a... escreve certo por linhas tortas, como diz é. <risos> a verdade, né? Porque você, você nasce, cresce, se torna jovem e conhece uma pessoa que não, vi, não teve uma, uma relação direta com você, mas você conhece ela na sua caminhada e... É uma pessoa estranha, né? É. De repente passa a ser a sua esposa. Puxa! É um negócio assim ô, ô, que a gente ô, ô, fica... Ô, ô, ô, ô Chiquinho, você está falando uma história tão rica que eu tenho pensado muito. A vida da gente é amarrada por alguns encontros, talvez fortuitos, para A gente fala assim que é por acaso é. e que não são. É, parece que você vai olhar, é a mão de Deus é mão de conduzindo Deus. os nossos passos. Eu digo isso, meu irmão, porque Sim, Ronaldo. É, o Suanísio ele me orientou muito, tá? E eu, di, eu digo pra <risos> minha esposa, porque eu, eu tinha um, um grande amigo que chamava Marco e ele, ele era assim, um tipo de pessoa assim, muito aventureiro e naquela época ele já mexia com um tal de LSD que Sim. era chamado a bolinha Sim sabe? E eu, eu nunca cheguei a tomar Mas certo. ele insistia comigo E ele era um cara meio doido, sabe? Certo Ele tinha um candango, não tinha carta e ele acabou é, é, fazendo com que os pais dele emancipassem para que ele pudesse tirar carta com 16 anos E ele faleceu com 18 anos Muito cedo Certo. E o São Aniso sempre conheceu ele, lógico. Ele ia lá na loja para me buscar para a gente sair à noite, para ir... E, e o São Aniso não gostava. E ele falava, oh, cuidado com essa amizade, cuidado. E foi aí quando eu comecei a ir para a igreja, né? Aí... Abriu um mesmo, outro caminho. É, mesmo, né, mesmo quando eu estava na igreja, com meus 16, 15, 16 anos, eu ainda saía com ele, né? Porque nós éramos da mesma idade, né? Nós, nós tínhamos ali 16, 17 anos. Aí ele aí saía sempre. E aconteceu que ele veio a falecer num acidente de, de carro. E foi quando a gente começa a pensar sobre essas coisas, né? Deus me tirou de uma situação e me levou para uma outra, né? Me mostrando um novo caminho. E você amarrou a sua história como a pessoa foi? Uma pessoa fantástica a sua história e fazendo história, né? É. Quantos filhos, fazer Nós temos nós três, três filhos. Até hoje tudo na igreja canta no louvor. A, a mais nova mudou Sim. para a Holanda. Holanda. Vai, é, vai fazer um mês. A mais velha que é casada é, com, com, com o Marcos. É. Marcos é Angélio, médico. Angélica Marquine é. de é. Souza. Todas elas nós fizemos questão de colocar o Marquine. O Marquine. O Marquine. Noemi Marquine de Souza. É. E Thalita Marquini de Souza. E quantos netos já? A Angélica e a Noemi são professoras na, na Angélica na, na medicina e na fisioterapia. E, na fisioterapia. e a Thalita fez farmácia, mas não, ela Só acabou no casando. Ela e, no, no início ela trabalhou, mas depois o marido oh, não, é, é, preferiu que ela ficasse em casa e tudo. E... E agora estou na Holanda, que um mês que eles foram para a Holanda. Mas de que não vai ser os dois anos, só só vai ganhar dinheiro, depois volta. Que <risos> Ai, coisa é, boa. Oh, então, oh, e, oh. graças a Deus as três com as netas todas na igreja e isso é uma é um legado assim fantástico que Deus colocou no nosso, no nosso caminho, né? E Quem o marido tem... da Talita, perfeito marido da tá ali? Ele, ele é formado em piano também. Sim. E ele está na igreja preteriana Filadélfia de São Carlos, estava lá, né? Ele regia, tocava o piano, regia, regente, né? regente do tipo coral, oral. sabe? Muito dedicado. Nossa, é, é muito bom, excelente. O... Ele é o Tiago yeah. Bianchi. O Você é Bianchi. sempre cantou no coral, é, né, Roseli? Aí, de coral, Ele... É, dirigiu Lá na Metodista, eu trabalhava com as crianças, era coordenadora. 50 anos eu fiz isso. 50 anos. Desde os 13 anos. crianças. quem me instruiu foi Desde a dona, não sei se eu ouviu falar nela, que era da Metodista, Lela Schwab Feit. Era um Lela. casal de alemão que morava aqui. Eles moraram aqui muito tempo, depois eles mudaram para São José dos Campos. E ela que me ensinou tudo, sabe, nessa parte de igreja aí. Ela era filha de pastor, reverendo Schwab. Então, ela foi me ensinando a tocar os hinos da igreja, que ela era professora de piano também. Ela A dona Lela era não, fantástica. Ela, ela morreu Lela é um ano passado. Ela e a esposa, não né, seu corpo de Faite. tinha. o É de que era curtume aqui? Curtume, né? ali embaixo. É. Ó, o curtume era deles ali E como ele chamava o curtume Fight. Putinho é, faz. É. é naquela... agora eu acho que é um depósito não tem, de não tem, onde, tem. É, onde, é, onde é o... ali no... No o começo da Floriano Peixoto, aquele entroncamento assim. Eles é sempre foram metodistas? Sempre. sempre. Sempre metodista. Agora, uma palavrinha aqui com solito pinto coelho. Ah, ele, é o solito, é o solito ó. <risos> A, a... E aí, Solita, é fantástico. O, é? o irmão do Kurt era casado, é. ou oh, é assim, A filha do Solinto. É. A, a, a Miri conhece essa história, você também conhece. É, como é que a chama mora é, em Belo Horizonte? É, é Miriam, não né? é? Não. Eu não lembro o nome dela. É, a Miri sempre comenta, né? A, a esposa do Solinto Sol, é muito fantástica, né? Muito acolhedora. Era da Metodista, né? Depois que ele passou para a Presbiteriana, né? O Eles ali. eram todos, todos, né? Da Metodista. Eles saíram da avenças lá e eles passaram. Passaram. Ô, gente, que bom. O Chique. Uma benção. Valeu né? esse registro. É. Nós, faz, nós fizemos história aqui na Praça Carlos Pacheco. <risos> Você pois não conheceu, é. né? Aliás, nós viemos, viemos aqui para comer um pastel. Ó. É. Aí, ó. Está vendo? É. Aí. E um abuso, pastel. Ó. E... E ter, e ter essa, esse encontro com você... Foi, foi muito foi, bom. Foi muito foi bom. Muito bom. Muito Me fala sobre muito a vida. Obrigado. Você falou uma coisa tão bonita que eu penso que a nossa presença é tão pequena diante de do todo, do Estado, do, do país. É tão pequena, mas ela é, é muito rica. É. Porque você conhece gente... Uhum. E eu vou falar aqui uma palavra que muito coisa. São os companheiros... De caminhada, é de mim, são né, os é, coterrâneos, é. né? A Roseli já começou falando, eu sou da época da Meire. certo? <risos> a gente amarra a história da rede junto com a outras pessoas. É. Agora, você teve o um privilégio de conhecer uma pessoa que serviu de luz para você, o Suanísio, né? É isso. Certo, que aqui, bem. esse vídeo vai em homenagem ao Suanísio e é dedicado ao Hamilton. Rosa, Milton que é, é o neto dele, filho da dona da, da Sinara, Sinara. você conheceu, né? nós conhecemos ele, a gente vai muito em Brasília, na Casa Buxi, <risos> a gente é encontra sim. com todo mundo lá. Com todo mundo. Ô é. oh, oh, Hamilton, muito obrigado, porque você foi o, o sou Anísio para mim, nesse sentido aqui, de abrir esse canal. Você que é o, o responsável por esse, essa história bonita. Da gente aprofundar mais, viu? É, conheço, e aí né? um abraço aí do, do Chiquinho para você, manda aí para ele o Hamilton. É. Um abração para você, viu tinho Deus te abençoe. <risos> Nós ficamos sabendo aí da, da, o passamento. Do, do, do passamento da sua mãe, da Sinara, né? Mas que Deus te abençoe, que você tenha um caminho é, seguro sempre nas mãos do Senhor, hein? Nas aí, mãos ó. do Senhor. Ah, tá ele é. A nossa vida. Valeu. Ele nos dá o exemplo maior. da okay? caminhada. Um grande abraço ah, para você. Um Roseli, valeu. Deus te abençoe. Então. Manda aí um abraço para ele também. Oi, Hamilton. Um abração, viu? Fica é com gostei. Deus. Quem sabe a gente se encontra qualquer hora em Brasília, se você estiver aí. E, oh. e venha para cá, para o meio da sua gente, é. da sua terra. <risos> é. oh, um abraço, valeu. Dia 20 foi, foi muito bom, viu? de abril de 2000. Em 23. Em 23. Agora, Muito, é, muito obrigado, antes de verdade. terminar essa história, eu vou contar um negócio para vocês que mexeu muito comigo. Ah. A dona Lígia Borges Duval, ela viajava e depois que ela chegava, ela trazia as fotos em slide e depois do culto ela falava assim, reverendo, eu quero que o senhor anuncie na igreja que depois do culto eu vou passar os slides lá no salão. Okay. Olha bem, o que a dona Lígia fazia e hoje o que eu estou fazendo com a profundidade de trazendo o nome, a voz das pessoas, a história das pessoas. A dona Lígia fazia Há aquilo com tempo. carinho, mas naquela época era muito sofisticado você ver os slides, né? É, era é um, publicando tipo, e falando. E tinha aparelho, né? É. E, quando, e tinha um aparelho que depois que você colocava os slides e só ia tocando é. aqui, fazia um toquezinho, na te... aí ia pulando é. os slides ela ia explicando. Oi, Hoje é. nós temos esse recurso e graças Deus. a Deus, a tecnologia, nós estamos fazendo esse, esses registros, salvando a voz das pessoas. Na época se tivesse. Obrigado Ronaldo, muito obrigado pelo. Valeu, valeu, pelo momento, Chiquinho. Agora você pode. Pela oportunidade. Agora você pode comer o seu pastel, <risos> beber a sua garapa, que você já fez hoje uma, um grande é, é. registro para sua é, é. história dos muito seus obrigado. netos, valeu. dos seus bisnetos. Valeu. Aí gente que está do Brasil, gente que está fora do Brasil, é. gente, a só gente aderebira um registro que. Ah, você deve conhecer também a Angélica. Ela casou com o Marcos Vinícius, né? Sim. Que é filha, é. Que é filha do, do. Jardim, ainda É. E Amilton, doutor Amilton, que é filho é. da dona Lázara. Não, que trabalhou e... lá. Isso, Exatamente, era aí que eu queria chegar. É. <risos> que trabalhou lá na Agência é lá, Brasil e, e tudo, né? Braço forte. E, né? e o Cláudio era filho dela. Ele Desembargador. Fez, fez o estudou e tudo e passou, Aposentou chegou a juiz, agora. chegou a desembargador e agora está aposentado, né? Ô mês. Cláudio Hamilton, meu mês. amigo, eu, eu vibro com a sua história, rapaz, a sua você história uma, da sua mãe. Gravar com ele eu lá, preciso viu? gravar. Você <risos> é muito é especial para essa, essa cidade de Franca, porque você conviveu com muita gente boa. É? E, de, e tem uma Não história falar, muito bonita tá bom, né? aqui. E a esposa toda. dele é filha do, do seu Domingo Jardini, né? Eu conheci do demais o pessoal. nosso lar. <risos> nosso lar. <risos> tem tanta história ali, né, e rapaz? É, ali Agora, quando eu cheguei na câmera, e eu fui bom, conversar né? com o Manir do ele falava assim, ah, a gente chega na praça e não conhece mais, tá todo mundo estranho, porque na época deles eram todos. Jorge Cairala, sua os Todos eles eram muito contados. Né? contatos. O Seu Domingos, Peregrino. Domingo ficava direto lá na loja. Porque é. eles eram da maçonaria, né? Então é. estavam sempre. Sou Soguinho do Bitarelo, Olito Coelho, aquele. É, é, o o Sou Ângelo Tornatore. Foi presidente da Francana. Né? É, que, que coisa né? boa, a Franca cresceu. Uma história, uma história assim que Chiquinha. a gente não esquece, a né? A gente Fica tem no, no que agradecer a Deus de poder ter vivido esse momento tão bonito da cidade de Franca. Conhecendo gente tão querida e gente que deixou, deixa a gente emocionado. É verdade. Deixa a gente. Obrigado, o Solito viu? falava assim, eu. Quando eu cheguei de Cromagó, isso aqui era pequeno. Depois que eu cheguei, isso cresceu. Mas ele foi morrer é, com 96 é, é. anos, Não, né? Que benção, né? É, Sabe que quem bênção. nós encontramos, você é. deve conhecer também? Sim. O Anastácio. Sou Anastácio Araújo. Anastasio Araújo. E, e ele conversa. É. Ele fala que Eu ele tenho história ele. dele é. também, gravada tá aqui. Foi a igreja prediteriana que acolheu ele. Tá mais de 90 ele. anos também, né? 90 Mais de 90 anos. Eu sou Anastácio, eu, eu conversei com ele. E, e falando até do Josué Reis, que você conheceu, o Rubens Reis. A dona é, sobre o Mercindo, a dona Terezinha. Que tem Nossa, gente é aqui, gente, toda a história aí. É. Gente, um abraço. Obrigado, oh, obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado. Valeu, obrigado. Valeu, valeu, valeu. Um valeu. abraço. quer um Obrigado, obrigado, Roseli. <risos>